Já estamos no prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. Por isso, convidamos a professora Carolina Boff, do curso de Ciências Contábeis, para responder as principais dúvidas dos contribuintes. Até 30 de abril, as pessoas físicas estão obrigadas a prestação de contas perante o Leão. Quem estaria obrigada a fazer essa prestação de contas? A pessoa física que atingiu rendimentos tributáveis em 2013 acima de 25.661,70 ou se tiver bens acima de 300 mil, ou se atingiu rendimentos isentos acima de 40 mil, ou se for produtor rural e teve a sua receita acima de 128,308,50. Podem ser considerados dependentes na Declaração de Imposto de Renda os filhos até 21 anos ou até 24 estudando, pai, mãe, esposo ou esposa ou menores a qual a pessoa tem a tutela, sendo que os rendimentos e os bens dessas pessoas devem também ser inseridos na declaração. Na compra de um imóvel parcelado, mesmo que esse não tenha sido pago totalmente, ele deve ser inserido na declaração, no campo de bens e direitos, e somente o valor que foi pago até o momento. Na sua descrição, deve ser inserido o valor total do imóvel e a cada ano que passa, os pagamentos, e estes serão somados né, ao valor do imóvel. Tudo e qualquer rendimento deve ser declarado na sua declaração de imposto de renda, inclusive os rendimentos recebidos relativo à bolsa de estudos. Os mesmos devem ser inseridos em rendimentos isentos. Algumas deduções que podem ser consideradas na declaração de pessoa física. Dependentes, despesas com educação, despesas médicas, sendo que despesas com farmácias não podem ser dedutíveis. E toda e qualquer despesa médica tem que ter o comprovante para fins de lançamento. E também as despesas com contribuição à previdência privada. Não é obrigatório os integrantes do casal efetuar a declaração em conjunto. Dependendo dos rendimentos que cada um tiver durante o ano-calendário de 2013, às vezes é mais vantajoso efetuar a declaração separado e lá no item informações do cônjuge inserir a receita de seu esposo e da sua esposa. Então não esqueça, dia 30 de abril é o último prazo para a entrega da declaração do imposto de renda.